Pessoal, a gente está no ar agora ao vivo para poder debater um pouco os 100 dias do governo ibanês. Atrasamos um pouco a nossa previsão de início aí da live, por conta da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da Dania, que acabou de se reunir agora aqui na Câmara Legislativa, para debater uma série de temas, pareceres de projetos, a gente acha que é muito importante que as comissões da Câmara funcionem até para o plenário poder fazer um debate mais adequado sobre as proposições. Então, a gente se esforça para as comissões funcionarem, fazerem um debate adequado das coisas aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas hoje é um dia muito importante porque faz 100 dias que começou o governo do Distrito Federal e 100 dias que começou o governo federal, o governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro, a gente podia ficar aqui uma hora ao vivo falando do governo Bolsonaro, da incapacidade técnica, política, de fazer a gestão do Estado e melhorar as condições de vida do povo brasileiro. O desemprego só aumenta no âmbito federal, isso é grave. E um governo que é muito ideológico, diferente do que falava antes, pouco técnico, e também, na verdade, é ideológico para o seu lado, né? para a extrema direita. E persegue a ideia, o contraditório, a democracia, o que é um problema muito grave. Então, nesses 100 dias do governo Bolsonaro, são 100 dias de retrocesso para o Brasil, para a pluralidade diversidade no nosso país. Mas eu queria me ater aqui aos 100 dias de governo ibanês, que foi um governador que prometeu muito. Né? Alguém que começou lá na campanha com menos de 3% de votos e venceu o seu opositor no segundo turno com 70% dos votos. Esse 70% dos votos não foi à toa. Ele foi baseado numa campanha de muitas promessas a diferentes grupos políticos, comunitários da nossa cidade. E isso é importante, porque a eleição é um processo importante de compromissos que um governante, um legislador, né, um candidato faz com a população. O problema é quando tudo que ele promete ali não se concretiza. Quando ele promete as coisas e aquilo não vira algo real na vida das pessoas. Então, isso é grave. Isso já foi chamado no Brasil de estelionato eleitoral, e a gente lembra o que deu né, no nosso país quando se chamaram de estelionato eleitoral. Isso acontece agora, de novo, no Distrito Federal. Um governante que prometeu muito, e a campanha eleitoral não é um passeio, e agora não dá conta de executar as suas promessas de campanha em diferentes áreas. Então nós temos 100 dias de muito discurso, que o um governador esbraveja muito, mas a gente não consegue ver a melhoria das condições de vida da população do Distrito Federal. Uma questão que eu vejo como muito grave, e aí eu vivi isso como deputado distrital, líder da minoria, da oposição, aqui na Câmara Legislativa, agora no primeiro mandato, aprendendo. Nós fomos convocados em regime extraordinário em janeiro para discutirmos e votarmos, deliberarmos sobre a ampliação do Instituto Hostal de Base. Primeiro, o governador eleito, o Ibanez, ele era contra o Instituto Hostal de Base e foi eleito com base à crítica ao Instituto Hostal de Base. No mês de janeiro, primeiro mês de governo, ele convoca a Câmara da Legislativa para ampliar algo que ele disse na campanha que era contra. Então, o primeiro absurdo do governo ibanês, sem discussão com o Conselho de Saúde, atropelando os servidores das carreiras da saúde aqui do Distrito Federal, sem discussão com os usuários da saúde. Fez a convocação extraordinária e a Toque de Caixa aprovou a ampliação do Instituto Hospital de Base, o que virou chamado Instituto de Gestão Estratégica, para todas as unidades de pronto atendimento. E também para o Hospital de Santa Maria. O que acontece, mesmo com a decretação de situação emergencial na saúde do DF, que me parece que já é um praxe dos governos, né? eles decretam quando chegam estado emergencial para justificarem uma série de medidas né? e dizer que estão fazendo atitudes que são importantes nessa área. O que acontece foi que nada mudou na saúde pública do DF. Não houve nenhuma melhora significativa e emergencial nas unidades de pronto-atendimento, nas UPAs. Não houve mudança realmente urgente que pudesse causar melhores resultados para a população no Hospital de Santa Maria. Então, assim, é uma convocação extraordinária que ela é muito arbitrária porque ela subtrai o debate sobre o conteúdo da política pública e, por outro lado, ela não traz resultados objetivos para a população do Distrito Federal. Então, assim, me preocupa muito as falas do governador Ibanez, que ele disse que os outros governantes... Ele disse agora há pouco, às 10 da manhã, que os outros governantes estavam encastelados. Para nós não adianta nada um governador falastrão, que ele anda pela cidade falando, diz que não está encastelado, mas que aquilo não vira algo concreto para a população do Distrito Federal. Então, essa é uma preocupação nossa. Um governante ele não pode falar aquilo que ele não vai cumprir para a população do Distrito Federal. Então, a saúde não tem melhorado. Né? Então, hoje, ele é, falou um pouco sobre esse tema, dizendo que o seu governo tem errado, mas ele nem sequer lembra quais foram os erros do seu governo. Né? Então, assim há um nível de arrogância e de pretensão com a máquina pública, com a gestão pública, que eu, como servidor do GDF, que trabalho na área do sistema socioeducativo, a gente sabe que toda vez que volta um governo, parece que o povo que chega acha que está inventando a roda. Sabe tudo da gestão pública, né, gente? Então, isso é, um, isso é um problema que nós não podemos aceitar. Um governante tem que governar ouvindo os servidores do DF, tem que governar ouvindo as boas práticas, as boas experiências que já existem nas diversas áreas. Hoje, o governador anunciou também na sua coletiva a ampliação, um grupo de trabalho para discutir a militarização. Uma coisa chocou a gente nesse grupo de trabalho. O grupo tem dois representantes da Secretaria de Educação e o resto, a maioria dos representantes, quase dez representantes, são da Secretaria de Segurança ou da área de Segurança Pública. Quer dizer, quer discutir um projeto para a militarização das escolas, mas você ouve só dois representantes da Secretaria de Educação? Então, assim, Isso é muito absurdo, a gente já tem pautado isso aqui, mas a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos tomou uma atitude aprovou hoje a criação de uma subcomissão para acompanhar a militarização das escolas. Primeiro, porque nós denunciamos que essa militarização das escolas ela foi assodada, ela foi apressada, ela desrespeitou a devida discussão pública, ela não conversou com o Conselho de Educação, com os educadores, ela não respeitou a legislação de gestão democrática da educação no DF, enfim, não tem projeto, ela é a própria ausência de projeto. Nós queremos fiscalizar esse processo. Nós temos que respeitar a identidade da nossa criança e adolescente e a nossa proposta é diferente da do governador Ibanez. Ao invés de colocar entre 20 e 25 policiais nas escolas sem formação pedagógica, sem qualificação, a gente quer colocar 20 profissionais da educação da pedagogia, de áreas multidisciplinares, de projetos, para trabalhar nas escolas públicas do DF e também fazer o mesmo aporte de recursos que ele disse que ia é fazer, de 200 a 250 mil reais para cada escola. Porque eu não tenho dúvida que vai melhorar as escolas, não precisa militarizar as escolas. Então essa é uma proposta nossa e a, comissão, é, a subcomissão que nós encaminhamos hoje na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos ela vai acompanhar minuciosamente né, a ampliação desse projeto e a proposta de projeto piloto que nós achamos que já há um equívoco né, na legislação, na forma como ela foi feita, por portaria e não por um projeto de lei encaminhado a essa casa, enfim. Tem um monte de vícios, nós apresentamos esses problemas esses vícios também à vice-procuradora-geral do Ministério Público do Distrito Federal, a doutora Selma Soebron, essa semana, as nossas preocupações com os critérios, com a expulsão gradativa, né? porque não é uma expulsão de fato, mas é uma expulsão gradativa dos alunos que não se enquadram no projeto, mas não se enquadram por uma série de questões que são objetivas, são da vida desses alunos, da vida dessas alunas que estão nesse modelo de escola, que eles chamam de gestão compartilhada, mas nós sabemos que a voz de comando é da polícia militar, é do oficial da polícia militar responsável, então não é compartilhada, é gestão militarizada das escolas públicas do Distrito Federal. E ao mesmo tempo, enquanto a militarização é nas escolas da periferia, a gente sabe que a escola bilíngue é no Lago Sul, né? porque essa é a contradição. É o governo que tem uma postura muito miúda, muito calma com os ricos, quer abaixar o imposto com os ricos o tempo inteiro e uma postura muito violenta com os mais pobres. A gente vê isso no caso das desocupações, a forma como o trator tem passado em Santa Luzia na estrutural e nas desocupações aqui do Distrito Federal. Enquanto a orla do Lago Sul ele não quer desocupar mais, ele não quer tirar mais as casas do Lago Sul. Né? Ele quer deixar que os moradores do Lago Sul, que têm um patrimônio altíssimo, fiquem no Lago Sul. Então, é um governo que fala muito manso né? com a população rica querendo abaixar o imposto à população rica, mas um governo que é altivo e quer passar o trator em cima da população pobre. Para mim, essa é a marca dos 100 dias. Porque o passe livre significa isso, enquanto o governo quer cortar um benefício dos estudantes, ele quer melhorar a condição tributária para os mais ricos. Enquanto o governo passa o trator em cima das casas dos mais pobres, das ocupações, o governo quer voltar né, o tamanho que era antes das casas do Lago Sul, as casas dos mais ricos, da orla. Então, para mim, o símbolo desse 100 dias de governo é um governo que fala muito manso com os mais ricos e faz duro, contratou um ligado com os mais pobres da nossa cidade. E eu acho que a gente não pode deixar que isso continue acontecendo. A nossa preocupação com o... sendo oposição não é ficar sendo contra todos os projetos do governo. E o governo sabe disso. No plenário a gente atua de forma muito republicana e democrática. A nossa discussão é no programa, é no conteúdo, é na política pública, né, gente? Que é como tem que ser a discussão de quem está aqui para legislar em torno da cidade, pelo bem comum de todo mundo que mora no Distrito Federal. Né? Essa é a, nossa, é a nossa missão na Câmara Legislativa. Mas, isso... Isso não faz com que nós tenhamos que ficar calados. Esse é o momento da gente dizer qual é o caminho que esse governo está andando e esse governo está andando no caminho do equívoco. A rota desse governo é uma rota equivocada, uma rota errada. É preciso urgentemente corrigir os rumos do governo do Distrito Federal. Não dá para ter um governo que fala demais e cumpre pouco. Não dá para ter um governo que ataca os mais pobres e ajuda e privilegia os mais ricos. Isso não pode ser normal. Uma última coisa me chocou na coletiva que o governador Ibanez deu hoje. Que ele falou que é, o governo tem feito muitas medidas contra a violência contra a mulher. Nós sabemos que esse é um fenômeno complexo, mas a gente quer entender qual a qualidade dessas medidas, porque tantos movimentos de mulheres, como as sedes, como outras secretarias, a gente não tem visto operarem, de fato, o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Esse é um problema estrutural, mas o governo não pode dizer que está fazendo muito nessa área se a gente não vê os desdobramentos concretos dessa questão. Então, nesses 100 dias de governo, a gente acha que o governo do Ibanez está indo no rumo errado, infelizmente, para melhorar as condições de vida do nosso povo. As renúncias fiscais, os projetos que vêm para a Câmara são muito mal explicados. A gente tem uma preocupação com a nossa cidade e a gente faz esse apontamento como oportunidade porque a gente tem uma preocupação com o Distrito Federal. São 100 dias onde nós não sabemos para onde as políticas públicas e a gestão pública da nossa cidade estão tá indo. E a gente tem só um recado para a população do DF, para os movimentos organizados, para os partidos políticos, para a sociedade civil. Nós precisamos ir para a rua, porque o governo só vai mudar o rumo das suas políticas públicas, se a gente ocupar a rua. Nós precisamos dar um recado para ele, como a cultura deu dizendo, não pode mexer no FAC, porque o FAC é da cultura, que é o Fundo de Apoio à Cultura, não pode mexer no fundo da criança, não pode privatizar a saúde, os movimentos organizados sindicais também têm que atuar na rua agora, porque para a gente frear os grandes equívocos desse governo, a gente só vai fazer isso se mobilizando e se movimentando. Então a nossa postura, tanto aqui na Câmara, é importante... Mas na rua, com os movimentos sociais e a sociedade civil, é lá que é fundamental. Tá certo? Então agradeço quem participou aqui da nossa live, ouvindo um pouco o nosso balanço. A gente vai falar hoje mais no plenário da Câmara Legislativa agora, que está começando a sessão também sobre os 100 dias do governo ibanês. E a gente vai se posicionar todos os dias em defesa do povo da nossa cidade, do povo do Distrito Federal.